Você aí. Amarelinha. Você mesmo sua esponja fraca, não tá fazendo nada, seu Patrick. Ainda mais você <risos> <risos> Eu cheguei, dando o meu flan, com esses caras que deveriam ir o inferno Eles sem se, de quem vai bolinar, com isso que eles vão te atacar Eles só sabem te bater, eles decidem que você vai viver ou morrer Continua a processar, eles vão me machucar Eu não lembro do último dia que me pra lua Estou me tristando, cantando a minha mãe. Eles vão ficar de castigo de desligatoria Eles me fazem ter excesso de raiva. Ele só te não parece excesso de raiva. Eu só continuo fazendo isso. Você liga para eles. A única coisa que eu quero fazer é machucar eles. Porque isso é excesso de raiva. Excesso de raiva. Excesso de raiva. Excesso de raiva e. Yeah. Tá aparecendo mais excesso de raiva. Boa. O quê? Você tá imaginando que as tuas meus amigos não toma essa!